Galera, eu tô muito animado em mostrar pra vocês aqui a WAD. Basicamente uma tecnologia de arbitragem com inteligência artificial que tá mudando o jogo. Eu sou investidor aqui nessa plataforma, vou explicar tudo pra vocês no vídeo de hoje. A gente sabe que o mercado de criptomoedas é um mercado muito empolgante, que tá crescendo muito rápido, a gente tem as bullruns aí chegando. a gente sabe que é um desafio, né? Você tá operando, fazendo trade aí no mercado cripto. Mas o ponto é, por esse mercado ser tão rápido, a gente tem diferença de preços entre corretoras, né? Né? Às vezes pode estar um valor em um e o um valor em outra, e você consegue comprar em uma, vender em outra e ganhar com isso. O nome disso é arbitragem. Isso requer tempo e esforço, porque você tem que monitorar os preços, executar negociações. Mas por isso que eu resolvi trazer para vocês a Way G. Por quê? Porque basicamente eles automatizam esse processo para a gente. A gente não precisa ficar horas olhando a tela. Eles fazem toda essa arbitragem de forma automática para a gente, com a inteligência artificial. Então, basicamente, essa inteligência artificial aplica algoritmos avançados, onde ela monitora os preços das criptomoedas escolhidas em várias trocas, né? em várias corretoras, diversas exchanges, e aí ela vai detectando essa diferença de preço, né? Uma tá mais barata que a outra, uma tá mais cara que a outra, aí ela alerta você e você consegue fazer a negociação na bolsa com o melhor preço, em questão de segundos você tem o lucro. Então, aí a gente não precisa ficar horas e horas trabalhando. Ah, mas dá para ter confiança? É seguro aqui a é Weiji? Sim, porque as transações são registradas em um banco público ledger, pelo menos é isso que eles passam para gente né? então tá na blockchain, você consegue verificar todas as transações são verificadas mantida por uma rede de computadores, né lembrando que a blockchain é imutável, é transparente, então todo mundo consegue dar uma olhada, se você tá com algum receio, você pode dar uma olhada na blockchain e dá para ver também as hashes, né, que são as impressões digitais únicas, vamos dizer assim, onde você consegue ver todas as transações realizadas, você pode verificar todos os investimentos, então eles expõem isso de forma transparente para todo mundo poder auditar, todo mundo poder olhar as transações, mas vamos lá, sem mais enrolações, Para você entrar na plataforma, você clica aqui em cadastre-se barra login, e aqui você já tem um login, você coloca e-mail e senha, senão você clica aqui em inscrever-se, e é muito simples coloca o nome de usuário, um e-mail e uma senha e pronto, depois que você entrou, você pode vir aqui ó, botão depósito, ok? porque você pode estar depositando, por exemplo na USDT, na rede RC20 ou no BUSD, né? na rede BEP20, ou seja, em dólar, ok? o valor do depósito é convertido automaticamente para USD, você também pode estar depositando, por exemplo, em Ethereum, da rede RC20, ou BNB, da rede BEP20, galera, eu aconselho mais a rede bep 20 é menos taxas. Mas, obviamente, você escolhe ali qual você quer. E, bom, vocês podem ver que eu tem mil dólares aqui na plataforma. Então, eu tô testando a plataforma, tô usando, tá, galera? Eu sempre coloco aqui a minha pele em risco, skin in the game. Então, eu não mostro nada pra vocês que eu não tô colocando meu dinheiro, né? Então, aqui tem meu dinheiro. Obviamente, eu posso perder, posso ganhar. Não sei o que vai acontecer. A gente testa na prática aqui as plataformas que vocês mandam. E aqui vocês podem ver como funciona a arbitragem. Por exemplo, aqui na Bitfinex tá aqui um Bitcoin por 24.684 dólares. Já na com 24.703 dólares, olha essa diferença aí de uns 20 dólares. Quase essa é diferença que a gente ganha: compre em uma, vende na outra e ganha. Pode fazer isso várias vezes, né? Tem que ficar de olho aqui. E a inteligência artificial faz essa comparação para gente. Só então, que na Bitfinex, ó, tem outros tem na Hobby, Bybit, Kraken, Binance, mas enfim, vamos selecionar aqui na Bitfinex por 24.683 e aqui a gente já troca na Bitstamp da tá 24.704. Já seleciona aqui rapidamente, ó. Vamos colocar aqui o valor de 1.000, executar e arbitragem de começada. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ganhei 0.09 já? É isso mesmo? E bom, agora aqui, galera, basicamente vai ficar algumas horas, tá? Pelo que eu entendi da plataforma, te deixa um pouquinho aqui rolando a gente não consegue fazer outra, por exemplo, é porque já tem uma arbitragem pendente, então demora algumas horas, vamos deixar aqui e depois a gente vê o resultado. Então agora eu vou dar um corte no vídeo, tá bom? A gente vai esperar algumas horas, e depois eu trago para vocês aí se funcionou o resultado aqui na plataforma, para ver quanto lucro a gente vai ter. Bom pessoal, então voltei aqui depois de algumas horas e olha só agora o nosso resultado, mil dólares e 64 centavos. Então assim galera, não é um super resultado aí, é um valorzinho aí de pouquinho em pouquinho que você vai ganhando, mas olha só, 64 centavos, imagina se eu fizer isso várias vezes ao dia, durante toda uma semana, todo um mês, todo um ano, dá pra fazer um belo capital aí ao longo do tempo, né? Então, galera, basicamente é isso, fechou? Agora você faz a decisão se vale a pena esse retorno pra você ou não, né? Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, então você analisa pra ver se vale a pena. Mas é isso, cara, é muito simples, a gente pode até fazer outro aqui e, por exemplo, deixar aqui, ó, mais 11%, né? Por exemplo, aqui do, do 1000, então 1064 vai ser esse 11% aqui disso, é só fazer o cálculo, e é basicamente isso, galera. E bom, galera, basicamente eu acredito que esse aplicativo funcionando realmente cara, é um divisor de águas, né? Porque é muito fácil de usar, é muito top, dá para ter bons lucros. Então, você já pode estar testando aí, vou deixar o link aí embaixo para vocês. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um vídeo de caráter educativo, né? A gente sabe que tem riscos essas plataformas, a gente não sabe se funciona para sempre. Então, estude antes de fazer qualquer tipo de investimento, a escolha, a decisão de investimento é sua, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.